Fala galera, eu sou Cássio JC. tô aqui hoje para mostrar para vocês como é que você cria um ebook e vende lá direto na Hotmart. Eu vou mostrar para vocês como criar esse ebook, editar lá dentro do Word, criar sua capa, salvar ele no PDF e depois enviar no Hotmart para ele ficar disponível para os seus clientes comprarem depois. Esse aqui ó é um e-book meu que eu imprimi, então ele pode ter 15, 20, 30, 50 páginas. Aí você faz ele lá, edita, igual eu vou te mostrar, e envia para a Hotmart direto. Então, falando de como criar um e-book e vender pela Hotmart. Então, esses aqui são alguns e-books que eu tenho e eu vendo lá pela Hotmart. Eu vou ensinar agora a vocês, desde o comecinho eu vou estar tá montando esse e-book. A gente vai estar tá montando pelo Word, tá? que eu acho que é mais fácil de montar. Depois a gente vai encontrar uma capa para ele. Depois a gente vai salvar no formato que a gente vai enviar para a Hotmart. E também depois você pode adicionar áudios, que normalmente os meus e-books aqui eu tenho áudios anexados, que eu mando junto né, para a pessoa ouvir os exercícios. Então, eu estou falando especificamente de guitarra, tá? Mas você pode fazer de outras coisas também. Você pode fazer de canto, de, de contrabaixo, sei lá, de marketing digital ou de qualquer outra coisa. Aqui a intenção é te mostrar como criar e depois você como colocar lá para vender, tá? Agora eu vou começar, então, a mostrar para você como você cria esse e-book. Ó, então eu já abri aqui o Word para você ver, tá? Eu já coloquei uma capa aqui. Mas eu vou te mostrar depois certinho, passo a passo, como é que faz. Então normalmente aqui em cima ó, você pode renomear nesse, normalmente ele está aqui, ó. Você clica duas vezes, ó. Você clica duas vezes aqui em cima e dá para você adicionar alguma coisa escrita. O meu já está escrito, então eu não vou adicionar nada. Aí depois você põe o título, né? Seleciona a letra que você quer. Aí, aqui, né? Seleciona a letra aqui em cima que você quer. Faz aqui uma introdução. Normalmente, eu coloco uma introdução, coloco uma foto minha. Depois, eu ponho aqui o link do meu Instagram, o meu e-mail, se você quiser pôr o seu telefone, sei lá. Aí, depois, você vai eu dou alguns detalhes, mas também, se você quiser, também pode colocar um índice. Aqui, depois da introdução, você já pode colocar o índice, tá? Mas eu coloco, eu já vou aqui direto para algumas explicações, mostro aqui como é que é, como é que vai ser mostrado no e-book. Aqui também tem uma ideia que eu mostro para a pessoa estudar depois ela ir anotando, e aqui vem os exercícios. E aí vem aqui, ó, exercício 1, exercício 2, e todos esses exercícios aqui eu coloco o áudio para a pessoa poder acompanhar lá também. É, aqui, se você quiser também, você faz do seu jeito aí, pode pôr uma explicação, não precisa pôr áudio também, se você não quiser, você pode escrever só o e-book. E aí, pensando em relação de número de folhas, o e-book não precisa ter muitas folhas, tá? 10, 15, 20, 30, 50. Né? depende, né? Não, mas o e-book não é muitas folhas. Então, esse e-book é bem simples, bem fácil de fazer. Olha lá, todos os exercícios aqui. E depois que você fez, então, o e-book, você teria que criar uma capa, né? Então, aqui no canvas, o canvas é canva.com, tá? Canva.com. Você vai criar lá a sua conta no Canva e dentro do Canva você pode criar aqui, ó, igual eu escrevi aqui, ó, cover. Você pode escrever cover book. Quando você escreve cover book, ele já te dá um monte de opção free. Quando eu digo free, é que você pode pegar e ele já vai estar tá prontinho ali para você editar. Caso você pegue alguma que é paga Aí você teria que ter já um upgrade na sua conta e teria que pagar para ter um acesso. Mas tem muita coisa grátis aqui, muita coisa free que você pode utilizar e editar para criar o seu livro, o seu e-book. Ó, aqui, tá vendo? Ó? Muito legal essas capas. E as capas já estão prontinhas. Eu vou pegar essa daqui, ó. É só você clicar. Tá vendo, ó? Quando você põe o um mouse, ó, você pode ver que está escrito free. Aqui ó, no cantinho, tá vendo? Escrito free. Então essa daqui é de graça. As que são pagas não tá escrito. Não está escrito que são pagas. Mas é tudo free. Aí, Aqui ó, só você clicar duas vezes você consegue renomear. Tá vendo? Aí você põe lá. Vendo aqui ó, e você vai editando caso fique maior. Ó, eu vou escrever aqui para ficar maior. Para Você ver o um negócio, você viu que passou. É só você selecionar aqui ó, e diminuir o tamanho aqui em cima. Tá vendo? Ó. Se era 145, põe lá 130, ó, 130 e aperta enter. Não deu, então vamos lá de novo 100 e aperta enter. Ah lá, agora deu. E se você clicar em cima ó, tá vendo? Ele vai selecionando o que você quer. Aí clica fora, ó. Tá vendo? Clica fora e eu seleciono todo o quadrinho para mover ele para onde eu quero. Aí aqui em cima eu também eu posso renomear. Isso aqui é só uma ideia, tá galera? Para vocês, depois vocês criam um negócio bonito aí. Aqui eu vou pôr o meu nome aqui embaixo, e aí tá vendo essa imagem aqui? Ela pode também ser trocada, tá? Então se você clicar duas vezes nela, ó, você tem a opção de editar, certo? E aí também você tem a opção de substituir essa imagem aqui, ó. Normalmente aqui no banco de imagens. Tem um monte de imagens free, tá? Sei lá, vou pegar uma guitarra aqui, porque o meu tá falando de guitarra, né? Aí eu pego a imagem, só apertar e ela já aparece aqui. Não esqueça que tem que estar tá escrito free. Se não tiver escrito free, ele vai dar um, um desenho em cima ali, uns risquinhos, tá? Mas é só você caçar uma free que ela já vem. Ou você pode subir depois uma imagem, depois eu ensino a fazer isso. Então, é, se você não quer a imagem, é só apertar o Delete. Você clica em cima, ó, ó. Clica em cima dela e aperta o Delete que ela some. Então, aqui você pode clicar na imagem e puxar ela, ó. para ela ficar no tamanho que você quer. Tá vendo, ó. Aí a imagem de essa daqui eu vou jogar fora esse aqui eu vou apagar vou deixar só o de cima ó. esse aqui também eu vou apagar agora eu vou aumentar um pouco aqui ó para ficar maior aqui eu vou deixar tudo grande então, como passou eu seleciono, né? E venho aqui em cima. Ó, 120. Deixa eu ver. 120 deu. Aí, aqui, ó. Eu, eu mudo a letra. Aqui é uma letra bem forte, ó. Aí aqui é o negrito é o itálico, né? Ela já está em negrito. Aqui eu posso grifar. Aqui eu posso centralizar. Está muito pequeno aqui, então eu vou aumentar isso aqui. Eu vou para 150, vamos ver. Um pouco mais. 170. Um pouco mais. 190. É. Tá vendo aqui? Eu vou escrever e-book aqui em cima para ficar melhor. Então, aqui a gente teria uma capa. Tá vendo? Essa seria... Mas você pode adicionar alguns detalhes a mais se você quiser, certo? Aí, para salvar isso, é aqui. Você vai clicar em download. E aqui, ó, ó. Então, na hora que você clica em download, ele te mostra aqui as sugestões. Então, você escolhe. Normalmente, você pode salvar aqui em JPG, que já dá certo, Tá? Clica no download, aí ele vai fazer o download. Aí, esse download aqui vai ficar na sua pasta de download, certo? Aí você vai abrir o Word. ó Vamos lá no Word agora que eu abri. E essa capa, normalmente, é, eu vou inserir uma capa aqui para você ver como é que faz. Ó, agora eu vou mostrar para vocês então como que insere a capa no seu e-book. Você vai então aqui em cima no Word, vai em inserir e aqui no canto vai ter escrito folha de rosto. Você vai clicar em folha de rosto, pode descer aqui nesse azul. Ó, tá escutando, ó, desce aqui nesse azul, tá? ó, folha de rosto, desce no azul, clica nesse azul. Vai aparecer isso aqui. Você deleta tudo e deixa só a folha azul. Ó. Você clica, clica em cima do que está escrito, dos desenhos, aperta Delete. Ó. Aperta o Backspace. O que não sair no Delete, você clica em cima e aperta Backspace. Depois vai ficar só essa folha azul aqui, ó. Você viu que tá aqui o e-book, mas ainda não tem a capa. Somente a folha azul, você vai clicar com o botão direito, direito, formatar imagem, tá? Aí ela já vai estar tá aqui escrito preenchimento. Nesse preenchimento, você vai ver aqui no cantinho, nas bolinhas, você vai clicar na bolinha cor, é, aqui, ó, preenchimento com imagem ou textura. E aqui você vai descer em arquivo, vai clicar aqui, e dentro do arquivo você vai aqui em download, onde você colocou a sua a sua capa ou você colocou na área de trabalho, procura lá onde está e você vai clicar e vai clicar em inserir aqui, ó. E automaticamente ela vai substituir aquela imagem que tinha antes. Aí, ó, agora a gente tem a nossa capa do e-book. Eu troquei a capa, tá vendo? Eu só estou te mostrando aqui. A capa é aquela outra, tá? Mas eu só estou te mostrando como é que você põe uma nova capa ou se você precisasse inserir essa capa. É só ver o que eu fiz passo a passo que dá certo. Agora eu vou te mostrar, então, como é que você salva para você mandar lá para Hotmart. A gente vai salvar no formato PDF, tá? É Esse formato que a gente vai salvar. Então, você vai aqui em arquivo, salvar como. tá vendo aqui? E aqui dentro, você vai clicar... Tá vendo? Aqui, tipo, e vai colocar PDF. E eu vou colocar um título aqui, é... Guitarra. A hora que a gente salvar, ó. Cliquei para salvar, ele já mostrou aqui para mim o PDF pronto. Tá vendo? Aí, aqui tá a capa, né? Vou diminuir ele para você ver, ó. Aqui ficou a capa. Olha, lá, tá vendo? Mas o meu é esse aqui, certo, ó. Esse aqui é o que eu vou mandar lá para Hotmart para mostrar para vocês certinho. Esse aqui o meu já tá com a capa. Agora que a gente já salvou, já fez tudo. Bom, então agora que a gente já salvou, fez tudo, agora a gente vai mandar para Hotmart. E aí depois que você entrar então na página da Hotmart, Vai ter essa primeira página aqui, tá? Você manda os seus documentos, aí tem os dados pessoais, dados financeiros, aí você preenche tudo esse negócio aí, tá? Para depois você poder transferir o dinheiro que for recebendo da venda do e-book. Na hora, então, que você clicar, vai cair nessa página aqui. Você viu que tem um monte de coisa aqui, tá? Mas o nosso foco aqui é no e-book. Esse e-book, então, você vai clicar... E aqui nós vamos ter as informações básicas. Ó, você vai ter então. É, coloque o nome do nome do seu produto. Então é o meu lá. Estou colocando o um nome simples e-book guitarra. E é, vamos pôr uma descrição rápida aqui. E-book com vários exercícios para praticar. Ó, oh, e-book com vários exercícios de técnica de palhetada. E-book com vários exercícios de técnica de palhetada. Mas aí você pode... Colocar uma descrição aí, fazer um negócio legal, tá? Eu tô fazendo rápido para você ver. Aí a língua do seu produto, a língua do seu produto é português, é inglês, sei lá. Normalmente aqui o nosso é português. Então você clica aqui e já põe o português. O mercado de atuação que você pretende vender, aí você escolhe, né? Então eu vou colocar Brasil. E aqui, ó, você tá vendo aqui? Aqui você vai arrastar, você vai arrastar aqui o... o que seria a imagem do seu produto. Seria a fotinha, né? Aquela fotinha que vai aparecer do seu produto, aquela foto pequena. E agora, então, você vai voltar aqui no Canvas, tá? E você vai clicar em Upload, tá vendo aqui? Vou fazer um upload de imagem. Aí você vai clicar aqui, ó, Diverse, que é onde vai estar tá o seu computador. Clicar nele, clicar nos downloads. E aí você vai clicar lá, ó. Tá vendo aqui? É aqui a nossa imagem aqui. Então eu clico e ela já vai aparecer ali pra mim. Tá vendo ela aqui? então depois que você fez esse upload da imagem então a gente precisa aqui ó é uma imagem 600 por 600 essa daqui é a imagem que eles querem tem que ser jpg ou png então você vai clicar lá então você vai clicar lá aqui no home certo criar design custom dimension e aí você põe 600 e aqui 600 Criar New Design Aí você viu que apareceu aqui já Aí você vai aqui nos Uploads E clica naquela imagem Clica naquela imagem cl Só clicar ela aparece aqui, você viu? Eu cliquei, ó Clica ela aparece ali Vou jogar fora os que eu não tô querendo É só você clicar delete, seleciona a imagem aperta delete que ela some e eu vou agora redimensionar isso aqui. Para o que eu quero. E vou agora salvar isso daqui. Porque tem que ser 600 por 600, tá? Eu vou salvar em JPG. Que para mim é mais fácil, mais leve. E aí, aqui, ó. Eu clico aqui e seleciono o arquivo lá no download de novo. Aqui eu salvei agora. Ele está fazendo o upload. Ele está fazendo então agora o upload. Olha lá. 600 por 600. Aqui a categoria do meu produto. Vocês vão escolher aqui e procurar qual que é a categoria do seu produto meu aqui é vamos ver aqui música e artes clique em continuar Vamos dar mais uma aqui é só para preencher aqui, aqui e eu continuo clique em continuar e aqui eu seleciono o va é, como que eu vou receber eu quero receber em real brasileiro, e você vai ter a garantia do produto ali, ó, no mínimo 7 dias, tá? E a forma de pagamento. Vai ser a vista e tem outras opções aqui. Normalmente eu coloco à vista, né? E se for parcelado, depois a pessoa faz lá no pagamento, tá? Vamos pôr lá aqui é 10 reais. Você pode colocar o quanto você quiser, tá? E aqui, então, a gente tem mais duas opções avançadas. Converter a moeda para o comprador. Você já deixa assim, deixa isso aqui marcado. Salva e continua. E aí, você vai cair nessa página aqui. ó Então, a gente, o que a gente preencheu até agora foi... Essas três, é o que apareceu lá, tá? Agora a gente vai colocar o arquivo, tá? Colocar o e-book nosso. Ó, então aqui você vai anexar o e-book. Vai colocar o e-book. Você vai clicar aqui. Aí você vai clicar, né? Aí agora você vai entrar na pasta que ele tá. E vai selecionar o arquivo, né? Clica ali nele e abrir. Aí você pode ver que está enviando o arquivo. Ó. Olha lá. Só que você tem duas opções aqui, tá? Você pode colocar esse PDF, se você fosse vender um e-book somente é, somente o PDF, ou você pode colocar, se você fosse vender também ele com áudio, como normalmente eu faço. Vou mandar de novo aqui para você ver, ó. Já tem um produto aqui, certo? Se eu fosse mandar com áudio, aí eu colocaria aqui, ó. Normalmente, eu tenho... vou abrir pra você ver, ó. Normalmente, eu tenho o e-book. Eu já coloco o e-book e coloco o PDF junto, dentro da pasta zipada. Ó, tá vendo aqui? Aqui a gente tem o PDF... E aqui a gente tem os arquivos de áudio. Se você quisesse mandar isso daqui, você iria clicar com o botão direito. Aí eu faço normalmente aqui, ó. Adicionar o, essa pastinha aqui, ponto RAR. Eu clico lá normalmente, ó lá. E ela já cria uma pasta para mim. Então aqui, ó. Quando eu entro nela, clica aqui com o botão direito, abrir. Ó lá, a pastinha já tá aqui e o PDF está aqui embaixo, tá vendo, ó. E tem todos os áudios. Essa é uma outra opção também. Se você clicar aqui, ó, mandar, ele também vai receber. Vai receber os arquivos de áudio e o PDF. Normalmente, o meus, os meus são assim, o PDF e o arquivo de áudio. Ó, então, você viu que apareceu outra pasta aqui, né? Então, tem essa opção do zipado, né, que é o RAR. Ou você pode mandar PDF, aí você escolhe como que você quer mandar. Depois disso, você vai descer aqui, ó. você viu aqui, ó. criar é, conteúdo do produto, agora página do produto. Agora, então, você vai mandar de novo a imagem que você vai, normalmente eu mando aquela imagem de 600 que eu tinha feito, que ela está aqui. Aí, aqui você põe a descrição do produto, aqui já tem o um nome, aí deve ter no mínimo 200 caracteres, aí você põe aí, aqui as vantagens do produto, por que que é, aqui, né, as vantagens do seu produto, por que que é que vai adquirir seu produto, vai ajudar em que, tá, tá, tá, etc, você vai colocar ali, público-alvo, quem que é o seu público-alvo, Aí eu coloquei aqui, guitarristas, estudantes de guitarra. Aqui aqui você pode colocar as palavras-chave, né? O meu eu ponho lá guitarras e se aperta vírgula para ela poder selecionar, tá? É, aí eu ponho e-book, vírgula e assim por diante. Se você tiver algum vídeo lá no YouTube falando sobre o seu produto, no Vimeo também, você pode anexar depois o link aqui. Aí também você pode adicionar aqui o número de páginas, o formato do arquivo, né? E aí você deixa tudo isso aqui selecionado, ó, você tá vendo? Tem aqui o preço que vai ser exibido do seu produto. E aqui embaixo, é essa opção. O preço que vai ser exibido do produto. E aqui nas opções avançadas, ó, ele vai estar tá mostrando ó, o nome do autor que vai aparecer que é o seu nome, né, aqui tá aparecendo meu nome, e aqui tá mostrando o LR da página, então, produto barra ebook guitar, tá vendo? Aí, depois que você viu tudo isso, tá aceito os termos aqui, né, vai em salvar. Aí, aqui, certo, depois de tudo isso pronto, ó, tem aqui o programa de afiliados, isso aqui é caso você for colocar é, afiliados para vender. E coprodutores? Caso tenha mais pessoas que tenham participado desse produto com você, você vai colocar o nome dele aqui. Dentro desse coprodutor, você pode conseguir adicionar aqui o valor que a pessoa vai receber por ter participado do, do e-book, por exemplo, fez você e mais dois. Você vai dividir esse valor. E o Hotmart manda automaticamente esse dinheiro para todo mundo. Na hora que recebeu, ele já manda automaticamente, tá? Isso aqui são cupons, que você pode adicionar depois algum cupom de desconto, alguma coisa. Aqui dá para você criar mais algumas páginas de divulgação. E nesse Hotlink aqui em cima, ó, voltei aqui em cima. Depois então que você terminou, só para te avisar, depois que você terminou aqui o conteúdo página de produto, já está finalizado, já dá para vender, mas ainda precisa enviar para eles poderem aprovar o seu produto. Mas somente com isso, até aqui ó, na página do produto, então você colocou informação básica, precificação e de oferta, de oferta, conteúdo do produto, página do produto, só com isso daqui já está pronto para vender, tá? Então, dentro do hotlink aqui, ó, você tem o link que vai ser vendido, os links que você vai ter que compartilhar para a pessoa comprar, tá? Você pode ver aqui ó, que não está abrindo nesse momento, não está abrindo porque eu ainda não enviei para é, eles analisarem. Se clicar aqui no painel, tá vendo? Se clicou no painel, aí, você está vendo aqui, ó enviar para avaliação. Quando eu enviar para avaliação, vai demorar um ou dois dias, não é nem três dias, é menos que isso. É, dentre um ou dois dias, eles já mandam a resposta para você que o seu produto está pronto para ser vendido. E aí, aqueles links aqui do Hotlink vão passar a funcionar. Não estão funcionando nesse momento, porque ainda não foi avaliado. Tá? Então, no painel aqui, você vai enviar para avaliação. E você viu aqui que o programa de afiliados é opcional, só se você quiser que tem afiliados para poder vender o seu produto e você vai dar uma comissão para cada um que conseguir vender uma cópia do seu produto. E aí depois que você enviou para avaliação e foi confirmado, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou te mostrar um produto meu. Tá vendo? Aqui tá em rascunho e aí ele vai ficar ativado. Quando ele estiver ativado, você vai clicar lá, ó. Aí é quando você clicar nos links de divulgação, aí já vai aparecer, Ah, lá, tá vendo? O meu já está aparecendo, porque ele foi ativado. E assim que você for ativado, ele também vai aparecer. Aí é só você compartilhar o link com a pessoa, e ele vai ver o seu e-book, e já vai poder comprar. Certo? Então é isso, galera. Espero que você tenha aprendido e conseguiu compreender como é que faz o seu e-book para poder vender pela Hotmart. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você, tá? Qualquer coisa que você não entendeu aí, deixa aqui que eu vou te mostrar. E se precisar de algum vídeo a mais, alguma coisa, eu te mostro aqui ou eu faço um novo vídeo. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.